Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Wellington, vim aqui para fazer esse vídeo aqui para falar sobre o produto pau-de-cavalo Caps tá? e vou dar dois motivos para você não estar tá gastando seu dinheiro com esse produto tente ficar comigo até o final desse vídeo para te explicar melhor, para você entender é, sobre se o pau-de-cavalo Caps vai funcionar para você ou não, tá? se vai prejudicar na sua saúde Tá certo? Antes de tudo, para esse vídeo chegar para mais pessoas, essa informação importante do pau de cavalo caps, eu preciso que você deixe o seu like se inscreva no canal, tá? Se você quiser também se inscrever no canal, é opcional, mas o like vai ajudar a impulsionar esse vídeo aí para essa informação muito importante sobre pau de cavalo caps chegar para muitas pessoas aí que querem saber. É, antes de tudo, eu já falo para vocês que o pau de cavalo caps funciona. Eu vou deixar até o link aqui da, na descrição desse vídeo aqui pra vocês, se quiserem estar tá conferindo. Só que não saiu no vídeo, porque é muito importante as informações que eu vou passar aqui pra vocês, tá certo? Bom pessoal, é, a minha vida sexual há uns 3 meses atrás com a minha mulher, não estava muito ativa, assim, legal. Eu estava tendo baixas ereções, eu estava muito, assim, cansado demais, muito desanimado, com fadiga. E... Fui procurar ajuda médica, né, ajuda profissional, né, isso é um conselho para qualquer pessoa. Fui para um médico, né, e ele falou assim que é devido a muita correria, a canseira, a estresse, para diminuir um pouco o ritmo e, e é isso que eu fiz. Né, eu comecei a é, fazer o que ele falou, mas perante isso estava demorando, né, porque leva um tempo. Né, é, eu sei que não é uma fórmula mágica, né? E é de um dia para a noite, só que eu falei, eu vou dar uma procurada na internet, pesquisar na internet, algo que possa dar um, dar um up, assim, um, acelerar um pouquinho mais esse processo e que eu possa usar como tratamento, né? Eu comecei a pesquisar e caí na página do pau de cavalo Caps, lá estava falando muitos ingredientes é, que tinha lá que era 100% natural, tinha não tem, né? Na verdade, que é 100% natural, Tá? É aprovado pela Anvisa Que eu vi lá que é muito importante A empresa é séria, tem CNPJ e tudo mais Eu peguei Todos os dados que tinha lá E fui novamente né, é, com, Falar com o meu médico E ele viu tudo certinho Mostrei pra ele, ele falou Pode comprar, não tem contraindicação Não vai ter efeito colateral em você Eu fiz o pedido Depois que ele teve essa aprovação Eu fiz o pedido, chegou pra mim Acho que em seis dias, pra mim porque eu, eu creio, que eu moro aqui perto da capital Então seja algo mais rápido para chegar Mas chega em todo o país, tá pessoal? Chegou pra mim numa caixa discreta, só com o meu nome Não venha com o nome do produto Porque o nome do produto é bem... É bem assim... É, pode deixar a pessoa constrangida, né? Nossa, a pessoa tá comprando esse produto Não, vem com o seu nome, certo? Uma caixa marronzinha assim, discreta É que eu joguei fora a caixa, não ia mostrar pra vocês E daí... Chegando eu comecei já a tomar pessoal, eu comecei a tomar duas vezes ao dia, e nem o site lá mostra E nos meus três primeiras semanas eu já comecei a ver uma diferença no ato sexual com a minha parceira Meu pênis estava mais, é, vamos dizer assim, estava mais duro, né, estava mais firme E também a minha sensibilidade estava é, diferenciada Estava demorando mais para gozar. Entendeu? É, era essa, é, além da. Antes eu estava com. Com baixa ereção e gozando muito rápido. Então eu não estava com aquele desempenho. Aumentou o meu líbito. Né, a vontade, o apetite sexual. Né, aumentou pra caramba. Então. O que eu, eu. queria só de manhã e acabasse agora mudou. Eu quero de manhã, tarde, à noite. Aumentou muito o meu apetite sexual. E. Eu estou vendo que está é, tendo uma diferença assim, de tamanho assim. Tá, tamanho e também na espessura do meu pênis. Eu creio eu que conforme eu, eu vou tendo ato sexual, isso vai estimulando, porque lá no, no próprio site fala que tem aumento peniano e também é, a, a grossura também, é, do pênis também aumenta. Então eu estou tendo esses dois benefícios aí que está me ajudando muito. É, o sobre o, os dois alertas que eu falei para vocês no início lá do vídeo, para vocês não perder o dinheiro de vocês, é o seguinte. É, não compre esse produto nem no Mercado do Livre, nem na LX Ele vende só no site oficial, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e vou deixar também o tratamento que eu fiz, que é o completo, que é o mais indicado, tá certo? E outra coisa, uma dica que eu falo para vocês, que o pau de cavalo, caps, ele não é um viagra Que você vai tomar, nossa, já vai ficar com o pênis lá duro Já vai ter o ato sexual com sua parceira Não é assim Você vai, vai fazer ele como um tipo de um tratamento contínuo Você vai começar a ter os resultados após de algumas semanas E isso varia de organismo para organismo, né? De pessoa para pessoa Então, o que pode ser em 3, 4 semanas para mim Para você pode ser quatro 5, 6 semanas Um exemplo Tá, mas é um tratamento eficaz, que é aprovado pelos médicos também, tá, e pela Anvisa, então funciona, vale muito a pena. Tá. Eu fiz esse vídeo para esclarecer dúvidas né, do pessoalzinho aí, e para ajudar vocês mesmo. Qualquer dúvida a mais, eu vou deixar também meu WhatsApp aqui, pode entrar em contato comigo, perguntar, que eu respondo numa boa. E, e também se você quiser deixar... É... Deixar um comentário abaixo desse vídeo, né? Pode deixar também que logo mais eu posso estar respondendo Esclarecendo a dúvida sua, tá certo? Muito obrigado e até a mais